Pessoal, estamos de volta, né? Estamos de volta é, com mais um vídeo para você aqui no canal da Rede Saudade do Sertão. E esse aqui é um vídeo especial para você que trabalha com rádio, né? É você que, inclusive, você que é nosso cliente, você que trabalha com as melhores do Brasil. Nós estamos ofertando aí gratuitamente mais de 100 vinhetas, é um pacotão de mais de 100 vinhetas gratuito para você é, que através desse vídeo né, aí você vai assistir até o final que você vai ver o modo que você vai pegar essas vinhetas né todo ano eu, eu, eu, te, eu tenho à disposição nossa aqui né, algumas vinhetas que gentilmente é doado aí pelos locutores que nós doamos pra você pelo país afora, tá bom? Muito bem, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, né? E deixa seu like aí, deixa seu depoimento e não seja orgulhoso, né? É, em deixar rodar as propagandas aí, porque essas propagandas que aparecem no vídeo, essas que pagam o nosso salário, tá bom? Não deixe de rodar as propagandas, não deixe de rodar até o final o vídeo e somente no final eu vou dar o telefone para você entrar em contato, que eu passo é, as vinhetas através do zap para você. Muito bem, é, não se esqueça também, né nós estamos na Rádio Saudade do Sertão. Você não conhece a Rádio Saudade do Sertão ainda? Você pode acessar Sertão.com. É Sertão.com Vamos lá, eu vou mostrar um pedacinho de cada uma pra você Antes de dar o telefone pra você entrar em contato e pegar suas vinhetas por inteiro Você ouve as melhores músicas Olha que maravilha Você é só coisa boa mãe, Tá ligado Tá ligado você não precisa ouvir São mais de 100 vinhetas, ó Vai escutando só algum pedacinho delas aí, ó Você está ouvindo É um pacotão de, de, de presente, né? Presente de final de ano pra você Está ligado na sua arte Olha só, que coisa boa Você conhece, você ouve Você acabou de ouvir Oferecimento. É um pacotão exclusivo, né? Um pacotão especial para você que tem a sua rádio. Às vezes é tocar uma rádio hoje não é fácil, né? E Pagar para fazer as vinhetas é fica difícil. Você pode entrar em contato comigo, né? Eu vou passar esse pacotão gratuito para vocês. Uma, jazz, uma, uma pancada de da rádio. Viajando ao passado. São vinhetas de primeira qualidade, né? Gratuitamente pra você. Flashback. Tre tre mega. Tre tre mega, Trim. Na sequência. Uma melhor que a outra, hein? Totalmente feita por a, abençoados profissionais, mega. né? É, gente de primeira linha. Top! Top! Super Mii! Número 1! Um, toca mais músicas e menos comerciais. Tô ligado na melhor! Tô ligado na melhor! É um pacotão super especial, gente. É mais de 100 vinhetas totalmente gratuito pra você. E nós estamos colocando à sua disposição, tá bom? É, lembrando a todos, né? Você que tenha a sua certo, rádio, né? Você que tem a sua rádio em qualquer certo, parte do país. Daqui a pouquinho eu vou dar o telefone para você adicionar o nosso certo. zap e solicitar. Você entra no zap nosso e fala, professor, eu quero aquelas vinhetas. Pronto, eu mando para você na hora. Simplesmente um. Abraço. Ai, hoje vai. Ah, hoje não. Hoje. Ah, Sexta-feira. Né? E, é coincidentemente estamos gravando numa sexta-feira, né? É, chegou o final de semana, gente. Aproveita, aproveita o final de semana. Pega essas vinhetas maravilhosas, né? Introduza aí na sua rádio. Até que enfim é sexta-feira. Até que enfim é sexta-feira. bem, né? É, muito bem. Deixa eu dar um recadinho para você antes. É, vou dar um recadinho para você. Se você com o nosso contato, né? É, você que ainda não tem a sua rádio, você que estava aí procurando umas vinhetinhas, mas ainda não montou a sua rádio online, é, entra em contato com o professor né? tá bom? Entra em contato conosco, nós temos as aulas totalmente mastigadinha, completinha para você, é que nós enviamos para você montar a sua própria rádio. É sair fora desses administradores incompetentes aí que tem por aí, né? Tem umas empresas que oferecem mil e uma coisa. Na hora que você compra o plano deles, eles não querem nem saber. Eles não querem nem saber. É, deixa você sozinho na pior, tá bom? Mas conosco você compra o sinal por, por apenas R$ 35,00. E nós enviamos, enviamos as aulas gratuitamente para você. É, montar a sua própria rádio, ter a sua própria rádio 24 horas é, à sua disposição. Ah, professor, mas será que eu consigo? Eu tenho, eu dou o suporte técnico, né? É, exatamente. Você comprando aí o nosso sinal, é, eu atendo, né? O nosso zap atende aí das 9 da manhã até as 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, fazendo aí, né, dando aquele suporte técnico para você. É, é, praticamente montar a sua rádio. E prestando manutenção todos os dias para você, tá bom? Muito bem, 35 reais apenas por mês é este tipo de trabalho Você vai ter a sua rádio independente, sem problemas Sem ficar dependendo aí de ficar é, debaixo dos pés dos outros, tá bom? Muito bem, você gostou das vinhetas? Então escuta mais um pouquinho aí, ó Cyberspace. caindo em primeira mão você. para você Paraquedas ao vivo. E para novidades, novidades, chegando chegando Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem, né? São mais de 100 vinhetas, quase 200 vinhetas gratuitamente para você, né? É, você não vai pagar nada. Apenas você anota o número aí, né? É, anota o número aí. Agora é o 16 é o código de área. 988269117 16 é o código de área 988269117. Eu vou mandar para você gratuitamente, com o maior prazer, né? É de segunda a sexta-feira eu estou atendendo você, né? Na, sábado domingo e domingo e à noite, gente. Não, não entra em contato à noite é, solicitando vinhetas, é, que tem tanta gente que não tem a consciência é, no lugar. É, já teve vez da pessoa passar recado 11 horas, meia-noite, nem né? Isso aí não é horário de pedir as coisas hora, é, que é atendido em horário comercial, né? Entre em contato ainda hoje, 16 é o código de área, 2691 para solicitar essas magníficas vinhetas, eu te dou gratuitamente, e se você quer montar a sua rádio, eu dou todo o suporte técnico para você, e você vai pagar apenas... É, vai pagar apenas o sinal, né? O sinal que nós somos terceirizados aí de uma, da Infantasy, né? É a empresa que gera sinal. Nós damos todos os suporte para você e você vai ficar abençoado, né? Você vai ficar aí com a sua rádio particular, né? Ó, escute só, mais um pouquinho aí das vinhetas que você vai ter gratuitamente. Basta você entrar em contato, ó, escute. Papo Bancadão, bancadão, bancadão. bancadão. bancadão. Os íntimos, os íntimos. O, o sucesso, sucesso. aqui, aqui, aqui. O sucesso não para, para. O som de todas as pistas. Muito bem, né? É, tá aí, né? Nós mostramos aí um pedacinho, mas são muitas, são quase 200 vinhetas, não evidentemente não vamos mostrar tudo, mas se você solicitar agora através deste telefone, 16 é o código de área, 988269117, nós estaremos aí mandando aí essas vinhetas gratuitamente para você. E você também necessitando aí de fazer uma rádio online, é, às vezes você tem aquele sonho né, de ser radialista, é, de trabalhar com rádio a vida inteira. Chegou a sua hora, por apenas R$ 35 reais mensais, você vai ter a sua rádio para você fazer as suas propagandas, fazer aí as suas programações, sem nenhum custo adicional, tá bom? Aquele abraço, que Deus abençoe, obrigado aí pela atenção e pode entrar em contato que eu mando essas vinhetas gratuitamente. 16 é o código área. 988-269117 o, o que você gosta de ouvir? O meu rádio tá ligado!